Localizada a 85 quilômetros de Natal e a 152 quilômetros de João Pessoa, no município de Tibau do Sul, a Praia de Pipa, mais que um paraíso natural, é o local de todos os modismos e todas as tribos. Antes, uma vila de pescadores foi descoberta inicialmente pelos surfistas que se encantaram com as suas ondas e clima tropical. Com uma geografia singular, onde se destacam dunas e falésias e por uma culinária única e criativa, não demora a se transformar no point de todas as estações, atraindo de inverno a verão turistas do mundo inteiro. São 10 quilômetros de orla, banhados pelo Oceano Atlântico e definidos como área de preservação de tartarugas marinhas, além de ser habitat natural de golfinhos que podem ser vistos em vários dias do ano. É também famosa por ter uma das noites mais movimentadas do Brasil, abrigando em toda a sua extensão um grande número de hotéis e pousadas além de bares, boates e restaurantes. Recentemente elevada a categoria do turismo nacional, juntamente com o Tibau do Sul, a Praia de Pipa é hoje a área mais valorizada do litoral nordestino, com qualidade de vida superior e remuneração assegurada para investidores nacionais e estrangeiros. O condomínio Pipa Golf que apresentamos a seguir é uma ótima oportunidade de você fazer parte desse mundo de natureza a lazer, com as melhores condições condições de preço e financiamento, mais que um condomínio de luxo na melhor praia do Brasil. O Pipa Golf, como o nome sugere, é um empreendimento completo em pipa com um campo de golfe, o que representa um diferencial a mais num lugar de tantas diferenças e encantos. Mais que isso, é um condomínio fechado com um campo de golfe e aberto a novas experiências, com uma piscina com prainha, um pool house, uma outra piscina coberta e aquecida e um ponto com muito mais segurança, conforto e privacidade. Tem portaria 24 horas, todas as suas ruas pavimentadas, sistema de tratamento de esgoto e uma área de lazer pensada para sua família com espaços kids, lounges, salão de festas e de jogos, home cinema, playground, espaço gourmet, academia, sauna, campo de futebol e quadras poliesportivas e de tênis. Isso sem falar na localização. Há poucos minutos do comércio e centro de gastronomia de Pipa e na diversidade de lotes que vão de 300 a 1.600 metros quadrados. Tudo pensado para facilitar a sua vida e o seu acesso a toda a magia que só a Pipa é capaz de oferecer. Para saber mais, visite as nossas páginas nas redes sociais e consulte o seu corretor de imóveis. Você vai ver que nunca foi tão fácil morar ou investir na praia mais top do Brasil, Pipa Golf. O melhor de pipa com o único campo de golfe da região. Esperamos por você!